Oi, gente, tudo bem? Bom domingo. Eu voltei depois de um mês para gravar um vídeo que foi pedido de um inscrito no meu canal. O Crosselas Belga se inscreveu no meu canal e ele me fez um pedido, né? Eu quero agradecer a todos os inscritos no meu canal, tá? E de estar tá aumentando a cada dia. Eu quero agradecer para vocês que estão assistindo o meu vídeo os meus vídeos. Muito obrigada. Então, então, é, somente o Crosselas Belgas que escreveu para mim. Além dos outros inscritos, mas o Crosslas, ele, que é o, é o nome dele é o, o nome do canal dele, ele pediu é, me deu uma ideia e uma dica para eu falar sobre a minha trajetória militar, né? E sobre concurso. Então, eu vim aqui a pedido dele, né, para gravar esse vídeo. Eu realmente tem um mês que eu não posto porque teve muito intensa a minha vida, né? E assim, a minha mãe teve internado, uma série de coisas, então ficou meio apertado para eu gravar vídeo, né? Então, graças a Deus, hoje eu estou com tempo, então vou gravar falando para ajudar é, ajudar você que está na sua trajetória, é, sua tra caminhada profissional. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês e atender a pedida do Crosselas Belga, que se inscreveu no meu canal. Obrigada, Crosselas, pela inscrição. Obrigada por assistir meus vídeos você também que está assistindo meus vídeos. Então, eu acho que terão que ser dois vídeos, né? porque uma é falar da minha trajetória militar e outra é falar, do, é, no caso, do concurso nas Forças Armadas. Né? Então, para quem não sabe, eu me chamo Simone, eu servi o Exército Brasileiro por oito anos, né? que é um cargo temporário de oito anos que existe nas Forças Armadas, tanto no Exército Brasileiro, quanto na Marinha e na Aeronáutica. Então eu fiz a inscrição no Exército Brasileiro. E na primeira não passei, né, na primeira entrevista, e no outro ano seguinte eu tentei novamente e eu passei. Então eu vou explicar quais são os concursos que existe dentro das Forças Armadas e vou deixar disponibilizar os links para você entrar, vocês entrarem para vocês conhecerem um pouquinho como como acontece nas Forças Armadas. Então, é por aí. Em 2006, né, eu, eu tinha acabado de me formar, quer dizer, eu tinha me formado na faculdade, né, tinha nível superior e tinha, eu acho, que uns 13 anos na minha área de administração. Então, eu era formada em administração e área profissional de 13 anos já no mercado civil em administração de empresas. E aí, abriu-se o concurso Fiquei sabendo o concurso temporário no Exército, como tem na Marina Aeronáutica. E fiz a inscrição pela internet, gente, é tudo pela internet. Fiz a inscrição em 2006, fui convocada para participar de uma entrevista, né? Que é uma banca examinadora, pelo qual você é entrevistada, né? Você é sabatinada, você é entrevistada, né? E ali você comprova seus títulos, quantos cursos você tem, prova de títulos, né? tem a prova de títulos tem a prova do seu conhecimento de administração né e o seu tempo de na sua, na sua área a, na sua área que você é, se graduou né então eu tinha 13 anos tudo conta né eu tinha vários cursos na minha área e eu tinha 13 anos no mercado de trabalho e ali eu fiz a minha inscrição fiz a entrevista e era um cargo temporário para um ano só com podendo ser renovado até oito anos, ano a ano, né? Porque é feito assim, renovado ano a ano. Então, aí eu fiz a inscrição, fui para entrevista, não passei na primeira entrevista. O que, que aconteceu? Ah, fiquei chorando, né? Porque assim, você se sentiu mal no início achando que... É, você é uma burra, por que, que você não passou, e nana, nana, nana, um monte de coisa E aquilo ali foi me remoendo durante um ano E eu já ainda trabalhava eu, trabalhava, eu morava em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio na época E trabalhava em Macaé com uma empresa, prestadora de serviço para a Petrobras Então, aí fiquei esse ano chorando, só que no outro ano quando abriu a inscrição de novo, que abre mais ou menos em setembro, em agosto de todo ano, eu fiz a inscrição de novo, eu falei assim, eu não me conformo, até falei com Deus, pedi a Deus, eu não me conformo, Senhor, e aí fiz a entrevista, quer dizer, fui convocada novamente, fiz a entrevista, gente, é tudo, a convocação é pela internet, é tudo pela internet, você passa por uma banca examinadora, e ali eles te perguntam, como eu falei antes, né? É da sua área, sua área profissional, seus cursos que são prova de título, o que é a prova de títulos? Todo mundo me pergunta, o que é prova de título, então? Prova de títulos é quantos, quantos cursos você tem, se você é pós-graduado conta, se você tem graduação, você tem que ter graduação conta, que foi o meu foi a nível superior, tá? Mas tem a nível médio e hoje em dia tem a nível fundamental também então o meu foi nível superior, então isso tudo conta, curso de inglês, todos os títulos que você tem, todos os diplomas de curso isso tudo conta para sua pontuação, para você ser crescer, crescer diante de outros candidatos então, aí você, isso tudo vai contando, curso de inglês, formação de pós-graduação, mestrado, isso tudo vai contando né? e sua pontuação cada vez mais a prova de título vai subindo, também a sua entrevista né? É, a sua entrevista também conta e a sua, a sua área profissional Porque uma pessoa da área vai te perguntar sobre a sua área profissional No meu caso era administração de empresas e foi me perguntado todas as partes de administração E ali você foi sabatinado, você apresenta a sua graduação, apresenta suas provas de título Tudo vai contando ponto e aí eu passei, gente, passei na primeira fase né? Porque são várias fases E aí você vai para a segunda fase A segunda fase É os testes de saúde Você vai fazer todos os exames Que eles vão te pedir é tudo na internet E você tem prazo Tudo para entregar E aí começou meu corre-corre né? Eu era empregada ainda na época Então assim Começou meu corre-corre De fazer os exames De entregar Entreguei os exames Tudo ok E vem a terceira parte né é, agora eu não me lembro que eu acho que a, a segunda parte foi a prova de teste físico tem realmente gente teste físico porque dentro do exército das forças armadas você né você é um soldado ou você é um oficial né como eu estava concorrendo a, a, a o cargo de oficial, comecei como aspirante Então, é, você vai aspirando, você vai sendo aprendizado até chegar ao primeiro tenente Então, é, e aí, o que que acontece? Você tem o teste físico Eu fiz o teste físico, passei Que é corrida, flexão abdominal E eu acho que hoje tem barra Na minha época não teve barra E aquilo ali tudo vai te dizendo quanto tempo você tem que correr devido à tua idade né, Que tem uma idade mínima e uma idade máxima então assim é, eu tenho uma idade né e pela idade também e aí eu passei passei no teste de exame de aptidão física e você vai para 45 dias de treinamento no cpor que é você passa a ser r2 é, você passa a ser da reserva do exército brasileiro que é um cargo temporário de 8 anos então, você passa a ser do Exército Brasileiro, mesmo quando você sai, você passa a ser do R2, da Reserva do Exército Brasileiro. Então, eu, eu passei e fui para o treinamento de 45 dias, que é a escola do dos tenentes da Reserva, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, tem na sua cidade, onde fica, cada cidade tem... É, Cada cidade tem um exército brasileiro, então tem a reserva. Então, aqui é, foi no CPOR. Então, no, no CPOR. E aí, lá você passa 45 dias em treinamento militar. Então, começa todo o seu aprendizado. Eu que vi do meio civil, não sabia nada de meio militar, né? Então, ali, eu... Fui é, ser treinada em 45 dias. E faltando é, três dias para você se formar, você vai para um acampamento e fica no acampamento você faz o um campo, né? Que ali você fica um três dias em acampamento aprendendo. É, se houver uma guerra, você é, vai aprender como lidar na guerra. Né? E ali foi meu treinamento 45 dias De muito suor, lágrima entendeu? E por último você faz o tiro Você tem que atirar né? Teve gente na minha turma que não conseguiu atirar E não conseguiu passar Isso tudo é eliminatório Você passa, são várias fases Até o treinamento Até você aprender tiro Você tem que atirar então uma das perguntas que me fizeram na entrevista, se eu teria alguma restrição, medo de pegar em uma arma. Gente, eu nunca tinha pego em uma arma e foi a primeira vez na minha vida e assim... É... Eu chorei quando deu o meu primeiro dia, mas consegui isso, me superar, consegui passar por essas fases. Teve colegas minhas que não conseguiram tirar e não conseguiram passar nessa fase e não se formou. Então, Cro Cross -Las belga, essa é a minha trajetória. Eu separei alguns, eu separei um monte de coisa para mostrar para vocês. Né? Eu vou deixar os links. Da, embaixo na minha descrição é do das forças armadas da marinha a marinha está aberta para concurso temporário né tá aberta o exército ele abre sempre em setembro né é agosto e setembro tem que estar sempre dando uma olhada no, no site que é da primeira região militar, então ali você entra, faz toda a inscrição, a sua inscrição, né? E vai acompanhando ali. Então é isso. É eu separei algumas peças aqui que eu vou gravar dois vídeos, né? Para mostrar e eu vou deixar na descrição. A marinha tá aberta, inscrição, né? O exército já abriu e tá na fase de convocação, a aeronáutica abre também, a marinha tem prova, né, você faz prova, prova escrita, a minha foi prova só de títulos e prova é, de, é, que foi entrevista, teste físico e de saúde, né, e aí você passa 45 dias, como eu falei, então é isso, é dou uma força para você no concurso e é um concurso cargo temporário você passa a ser um funcionário público temporário de oito anos e quando você sai após oito anos você recebe uma rescisão boa né e que esse tempo eu fiz três anos provas para o concurso que é o concurso da Bahia né para quem já é formado você passa oito anos que é a escola de administração do Exército você passa oito anos, é, quer dizer, você passa oito meses lá né, em treinamento e depois você, no final do treinamento, você é designado para algum estado, né, para poder servir em algum estado. Se você for o primeiro lugar, você pode escolher para onde você quer ir ou outros colocados vão para o estado onde está designado. O temporário. Por que, que eles criaram um cargo temporário? Temporário é para cobrir a falta que existe de profissional dentro do exército, dentro das Forças Armadas, então nós já somos formados, nós já somos graduados aqui fora e nós vamos servir como voluntário o exército ou as Forças Armadas com a sua parte profissional e lá dentro também seguir você passa a ser um militar, então você começa como aspirante sai segundo-tenente depois de três anos aí depois de é, segundo-tenente acho que depois de seis meses depois de três anos primeiro-tenente e depois de três anos segundo-tenente depois de três anos primeiro-tenente aí você sai como você vai embora como primeiro-tenente não tem como efetivar porque é, é um pra você ser efetivo você tem que fazer uma prova de concurso e assim, eu fiz, oh, desculpa gente, estou me arrumando aqui, eu fiz e não passei nos três anos, continuo tentando os concursos, eu sugiro você jovem, entendeu? Você jovem, que é a mais jovem, né? É, vocês estudem para concurso porque é uma área muito legal você servir, ao público, né? O concurso público, você serve ao público com a sua, com tudo que você adquiriu no mercado de trabalho. E é o melhor lugar para se trabalhar. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade do lugar que eu, que eu trabalhava, né? Mas é, eu quero dizer para você, encorajar você, entendeu? Se inscreva, vá lá, participe também do concurso público. E se, e se te edificou? Se você tem alguma dúvida do que eu tô falando, né, alguma dúvida, pode escrever aí que eu vou responder. Eu vou deixar os links para você é, dar uma olhada, né, e ler o que a dúvida que você tiver, eu vou sanar para você, tá? É só me, me inscrever aí embaixo e se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, né, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no meu canal, entendeu? Se inscreve dá um like se você gostou desse assunto que eu falei curte comenta comente aí dá um like dá uma curtida se inscreva no meu canal assista o meu vídeo aí ah, eu vou falar assista pra você eu vou dar uma dica assista meu minha vida minha vida militar que é um treinamento que eu fui que eu fiz que também é eliminatório assista também é, sua roupa é, agora eu não me lembro o título que eu botei mas é, é looks para, para você ir para o ambiente de trabalho. Por quê? Uma das coisas para você ir para uma entrevista de, é, de trabalho, inclusive uma entrevista militar, que eles são pessoas super reservadas, então eu te indico para você assistir esse vídeo. Eu vou deixar é, até aparecendo aqui em cima. Esses dois vídeos, assista os outros também, né? Para você me conhecer, entender se você tem alguma dúvida sobre. Mais alguma coisa, é só me perguntar que eu vou responder. Um grande beijo, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!